Nesse nosso novo post do site novo, eu vou estar mostrando para vocês um trabalho bem bacana que fizemos para a Época Negócio. Aqui foi um tratamento com um lutador e eles fizeram a matéria, os sete pecados das melhores empresas. E vou estar postando aqui um pouco sobre o conteúdo, conteúdo do já diz que Chat e foto de Thomas Zemil. E vou estar mostrando também um pouco o passo a passo dessa da construção dessa imagem, como que ela foi feita. Acompanhe aqui abaixo no nosso blog. Grande abraço, Marcelo. Opa, vamos lá. Agora eu vou mostrar aqui a, a capa, o PSD, né? Esse aqui é o PDF que eu abri, para vocês darem uma olhada como que ficou, o arquivo final. Então, essa matéria que foi a chamada, né, a capa, os sete pecados das melhores empresas, né? Então, são os erros que as grandes empresas fazem no mercado. É como um lutador que com tanta força parece que vai ganhar, mas ele errou escolhendo um salto, é, salto alto, né lógico que ele vai cair fácil, não vai ter sustentação. Vamos lá então, mostrar a capa, essa aqui está a capa, eu vou mostrar aqui como que ela foi produzida, então nós temos aqui o lutador, né? ó, temos vários ajustes aqui ó, das camadas, vou apagar aqui um pouco algumas para vocês darem uma olhada. Esse aqui é, ainda já não está mais com fundo, mas vocês podem ver aqui algumas correções, né? Ele, como ele teve muita tatuagem, então teve um retoque um pouco demorado. Aqui a troca da cabeça dele, por uma imagem um pouco melhor, depois a gente constatou um pouquinho mais. Mais uns ajustes de cor, brilho em alguns lugares e assim a gente vai fazendo os volumes. É, vocês percebem que essas atuações aqui de ajustes, elas estão sempre linkadas. Eu uso dessa forma para que o ajuste, eu vou fazer um teste aqui, ó, criar uma camada nova, pegar aqui um tom vermelho, fazer um box e pintar com essa cor. Então se eu desenvolver, é, criar um ajuste aqui ó, de curva, e simplesmente mexer na curva, ele vai atuar ela inteira. Agora se eu fizer ele linkado, ó, option, clique, Agora ele vai atuar só onde tem o pixel, ó. então esse link aqui que está agrupando com esse pixel, esses layers de ajuste, quer dizer que ele vai atuar só onde tiver é, pixel, a mesma coisa se eu colocar aqui um outro tipo de ajuste, ele já, como já tem um em cima, esse aqui já vem linkado também, ó. e aí eu estou mudando a cor dele aqui, ó. tá vendo? Agora se eu tirar o link ele vai atuar na imagem inteira, olha lá, tá? Então, isso aqui é para mostrar como que eu trabalho fácil aqui, é, colocando ajustes em pixels, né, parte da imagem. Aí vamos lá para o fundo. Então, o fundo, como vocês viram, tem que ter primeiro, segundo e terceiro plano. Eu coloquei o número 3 aqui para identificar que é o terceiro plano, onde a gente teve, acho que, uma imagem de banco de imagem. Fizemos aqui alguns ajustes. E depois uma segunda imagem aqui também, escurecendo, e aqui vem a imagem do, de alguns fotógrafos, como se eles estivessem lá para fotografar o lutador, né? vamos ligar o lutador aqui ó, então esses aqui são os, os fotógrafos repórteres, vamos dizer assim, de uma luta né, colocou flash e tal, aqui vem um ajuste de cor de fundo né, um pouquinho mais denso, e aqui a cor de cima, então a gente acabou colocando um pouquinho mais de luz, mais ajuste. Esse foi o arquivo que foi para a capa, agora vamos dar uma olhadinha aqui no sumário. Então aqui a gente tem ainda o fundo também, ó, foi construído o fundo. Aqui a gente já tem o, o arquivo ainda ocultando a máscara, shift click na máscara aqui, ó, a gente vê o fundo. Isso aqui foi uma academia, né, perto do, do estúdio do fotógrafo, como lá tem um ringue de luta, contratou lá o lutador e novamente ele, o erro dele é o, o salto alto, né, então ficou até uma imagem engraçada, aqui teve o retoque ali de alguns ajustes do fundo, correções de cores, né, e aqui a imagem final, deixa eu habilitar de novo a máscara, essa foi a imagem final do sumário. Essa daqui foi feita uma imagem para uso da internet. Que também ó, vocês podem ver que o fotógrafo fez algumas fotos de, de luzes. né? Então a gente aplicou elas por aqui. Fez uns ajustes de cor. E aqui novamente feito todo o retoque no fundo, o recorte. Né? Essa aqui é outra foto ó, no mesmo lugar. E também ó, tudo linkado para atuar só nesse layer aqui. Ó. Tanto que quando eu apago, quando eu apago ele, ó, ele. Ele apaga os outros junto. Agora aqui já é ajuste de cor do fundo. Ó. Então já não está mais vincado. Um pouquinho mais de área de sombra para fundir aqui. O retoque do fundo. um pouquinho mais de cor lá. E essa é a capa final que eu acabei fazendo lá para a época negócio. Vocês podem ver que faz um tempinho. Ó. Essa daqui foi em 2007. É isso aí. Espero que tenham gostado aí desse... Primeiro post aí, que aos poucos a gente vai estar tá mostrando alguns trabalhos que a gente fez ao longo dos anos. Até mais, pessoal.